Vai galera, que falei, jú, jú, jú, para mais um vídeo e hoje estamos aqui no... Pai, no... Deixa meu pai fazer pelo menos no Fortnite que ele fica muito calado. Né pai? Aqui ó, como vai? As pessoas têm que se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar e claro, comentar aqui embaixo como... Nossa, no vídeo anterior... No vídeo que a gente... Eu quero muito um nome pra gente chamar vocês. Que tipo, escrito é meio coisa chata São inscritos Então comenta aí embaixo como a gente pode chamar vocês Galerinha Aqui, ó Se vocês querem que a gente grave evento ao vivo Vocês tem que comentar e nos comentários Vocês tem que comentar Deixar o like e compartilhar Galera, pai, quer cair aonde? Dá pra gente cair em... Aqui? Não, não, não, não, não. não, aqui, pai não, não, não. Aqui! Meu pai não discute comigo porque eu sou mais para que ele Brincadeira, pai bora Pessoal, bora tentar vencer essa partida, né pai? Eu não entendi nada que ele falou Por isso mesmo, pra gente matar as pessoas e ter mais loot e galera, se vocês querem me aderir no Fortnite, vocês comentem, aqui nos, comentem aí nos comentários seu nick Era pra você cair na mesma casa que eu, pai é isso, eu vou mesmo, eu vou Então vai pra cá, meu filho Aí ninguém caiu aqui na minha casa Não, Nope. Não, aí, pai eu tenho kit médico pra você e arma O cara tem aí Matei Matei o cara Correct. Ele querer te matar Eu tenho kit médico Pai, tem uma arma aqui ó, de longe pra você Pai, usa kit médico e eu cuido do resto Matei dois Vai, tem bala de SMG Esquece, já achei Tudo nosso Conseguimos limpar Não, era um bobinho Esse cara não sabe jogar porque ele não sabe com quem está se metendo. Eu vou ir na picareta, só de raiva. Galera, eu sei que perdi eu fui muito boba e perdi muita vida. Pai! Ai, kit médico! Pai, vem aqui, vem aqui, pai fica aqui dentro comigo vou usar aqui de médico e você fica olhando se tem cara pronto pai é ali ó uma passagem hoje pai material... vem cá pai presta. amortecedor de queda obrigada por favor, não diz que ninguém pegou. Pai, vem cá. Deixa que eu mato esse abobado. Tá sem escudo, que é matar a gente. Meu filho, como minha mira tá afiada, não tem... você não consegue me matar, tá, meu filho? Aqui, ó. Falou. Fiz mesmo, fiquei uma hora. Faz você consigo... Pronto, vem. Bora ficar full shield Eu sou foda, pai Ai MEU DEUS Caminhão me bugou, pai, Quebra logo esse negócio Boa Eu gosto desse caminho, eu achei esse caminhão muito OP E muito legal Porque tipo, esse caminhão tira da 100 de vida Ou de shield ah, meu Deus, o que, que será que vai vir? Por favor. Eu sabia que ia vir pistola, porque esse jogo não gosta de mim. Ai, plataforma de amortecimento, vamos a Vai, vou pescar. Vai, tem cara aqui. Tem comigo, tem cara comigo, com nós, né? Que eu não vi que você aqui ah. Pai, pula na água! Pai, como você conseguiu pular na água? Ai meu Deus! Pai, consegue levar Chudão? Eu, tem, tem cara ali, viu? Tinha cara aqui. Passou o cara aqui, galera. O pai leva aqui o outro Chudão, tem outro Chudão aqui. Não, o cara fugiu. Pai, sobe! Vou pegar, vou descer só pra pegar essa moeda. Que, pode. que eu preciso de XP. Pai! Desce! Vem cá! Dropa o kit médico por esse churão. Galera, vale mais a pena levar dois chudão que um kit médico, né? Porque, além do mais, eu tô levando um peixe e outro peixe. Aqui, ó. Não, pai! Você tem uma arma repetida ou branca que você não use? Vem cá. vamos, vamos. A gente precisa levar aqueles kits médico, Não podemos deixar ali. Você não pode deixar. Pai, entra nessa moita. Galera, espera aí. Pai, da onde você está ouvindo o tiro? Você é obrigada, a jogar a minha M4 fora. Estamos na safe zone. A safe zone nos salva da tempestade. Pai, você pegou o kit médico? Ah, Ali na frente. Acho que vale mais a pena levar a vara de pesca, pai. Entre e bora. Eu fui obrigada a jogar minha, minha, G4, minha M4 fora. Pai, deixa eu ir apertado. Vou pescar, peraí. Gloop, gloop, gloop. É, não foi gloop, mas foi. Opa, a gente tá levando o carro. Peraí. Mas você está longe de mim? Não vem. Eu estou pescando. Eu Outro peixe. Vou ter que levar. Pai, eu estou com. Lute pior com o seu, vou ter que levar esse. Assim. Meu lute vai ficar assim, pai. Aqui atrás entra. Dacha, meu pai, vem desce, pula nesse treco e me segue. Nesse pula cama. nessa pula cama. Nesse cama. <risos> e eu tô levando o um peixe na mão que tá se remexendo. Remexendo, mexendo Tá se mexendo. <risos> <risos> <risos> <risos> Não vale a pena. Ô oh, pai, você tem coisa de material. Dropa. Dropa que você tem. Dropa, dropa. É, eu também tô com fuleira, pai. É que eu queria que o pai... Ih, minha... uhum, eu vou flibonar que é só 50. Olha. Meu lutinho, tão tão tá bom, tão tá bom. Eita, ah, ah vou logo mais um vídeo mesmo. Pai, vem cá, você pegou o kit médico? Bora para aquela casinha ali, pai. E eu acho que os caras já dão com o Leopard da Sky e a arma do Nida, só que ninguém tá se achando. Tá se achando, não é assim se acha. Hum. Nossa, assim arma, né? uhum, a gente deveria ter achado um monte de arma boa, né? Mas os caras só tava tinha tava uma fuleiro, tinha Geralmente os caras que eu Lato tem tudo o loot bom, mas parece que o jogo mudou. Pai! Não, não. Você consegue levar chudão? Não, não. Pai, você tem uma tática tipo dessa? Não, não. Vem cá, tem uma tática dessa? Cadê? Branca? É a mesma coisa. Eu não tinha. Eu tava com uma branca e meu pai... Meu pai que tava com... Ah! Você fez eu gastar material, pai! Meu pai fez eu gastar material... 50 de material de tudo. Bora voltar fã pano salgados Que a gente limpou... A cidade, mas agora tá é cheio. Não era pra gente continuar em fontes, só que eu não sei porque a gente foi sair da safe. Eu só... pai. Eu preciso matar cinco caras em agência. Não saque que, que tem médico. kit médico para dar para vender. Ah, pai. aqui ó, tem um kit médico aqui, tem três. E eu tô levando três já. Meu Deus, tem kit médico para dar e para vender. Bora ficar nessa moitinha? Pai, bora ficar nessa moita. Cadê? Marca! Tá. Então. Vê se tem cara. Deixa eu ver se tem C4 nele. Não, não tem. Vamos lá, vamos. Nós tá fora da frente mesmo. Né? Por isso mesmo. Olha pai, a gente teve sorte que a C Zone fechou em fontes salgadas. Olha Deadpool. Llama não, me desce mais rápido. Pula. Ah, deixa eu pegar a bateria, por favor. Oi. Meu Deus. Bate no helicóptero pra me deixar. Olha, agora nós não vamos dizer que nosso lute tá tão fuleiro assim. Aí Esqueletinha e o. o. E o.. não sei como posso chamar meu pai. É a esqueletinha e o Nubizinho Então. Estão aqui. Pai, vem cá! Bota pra moita! Não, eu não sei nenhum ainda, eu não tiro! Eu matei seis! Não sei de.. Seis, seis pessoas caíram em. Vou tirar, tô nem planos. O helicóptero tá morrendo, por isso que ele tá descendo. Bora, pai. Pai, eu sei que é meio bobo, mas pulo nesse negócio e vem. Achei todo mundo, pai. Uhum. Tirei esse interesse. Agir por impulso. Pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai! Pai, pula nesse negócio! Pai, mas é para pular nesse negócio e vir pra onde que eu tô? Não! Você tá com o sniper? Não, não, não. Meu pai, pai ainda falou que o loot dele é ruim, ah. Pai, precisa de sniper? Você tem 20 do cara, dá, dá sniper, dá sniper, dá sniper. Pai, você tá mais acertando na construção do que tudo. Hein? Eu não posso falar nada porque tipo, eu tô com eu tô com arma de longe. Eu vou quebrar o pé, tô me ligando. Pai, vem, vem, vem, vem! Ai, gente, vai vai de ó. Nessa tá né? Eu lutei e fui embora, pai Faz essa arma é de perto Ele vai pegar o drop Ele quer pegar o drop Ah não, ele quer salvar o um amigo Buguei Não, era para tirar Acho bom você meter o pé Porque fontes salgadas é Nossa Vagueu. Vagueu, cara. Fugiu Bora pegar o drop aqui, pai. Tá comigo? Ai, quebra as coisas, quebra a construção, quebra a construção. Tá, ali, mano. É, mano. tá, tá ali. A limpa vai cima! Ganhamos! Eee. Pessoal, Tá essa partida de dupla. bem e pessoal, foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Até a próxima e fui!